No vídeo de hoje, eu decidi fazer uma coisa totalmente nova. Aqui no Minecraft, nós temos vários biomas e muitos deles são legais e outros nem tanto. Eu decidi pegar o bioma mais paia, que é o de pântano, e reformar ele inteiro. Fazendo lagos customizados, chão customizados, montanhas customizadas, caminho customizados. E isso é só o começo, eu quero fazer muito mais. Então se você quer saber tudo isso, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom. E o nosso bioma customizado vai ser bem aqui, literalmente no pântano. Assim, o bioma do pântano é legal. O único problema dele é que ele não é legal. Acho que a melhor coisa que tem nele atualmente é o manos. Sapo, então tá, né? Não quer aparecer, não aparece então. Tá bom, tá bom. Sapo, então tá. Eu, eu juro que isso não estava nos planos. Literalmente o primeiro passo de tudo é já começar limpando esse bioma, porque essas árvores não vão ficar aqui e elas só estão atrapalhando. Bom, agora com parte da área parcialmente limpa, a gente já tem um bom começo. E essa aqui é a lista das coisas que eu preciso para fazer esse meu customizado funcionar. Entrando aqui no portal do Nether, a gente tem um túnel de gelo. É um túnel que eu fiz ontem, que a gente consegue andar mais de dois mil blocos em menos de 10 segundos. A gente vai usar ele para poder voltar para casa para aí sim poder fazer a primeira coisa da lista. Primeira coisa que a gente tem que fazer é literalmente ir para debaixo da nossa casa. Pra quem não sabe, literalmente abaixo da minha casa, você já consegue começar a escutar os barulhos de cachorro. E se você continuar cavucando aqui, vocês vão notar que aqui tem uma base secreta. E não, não é minha. Muitos de vocês estão comentando que o foco explodiu minha casa. E se foi ele que fez isso, eu não me importaria de pegar itens dele como vingança. Até porque se ele tá disposto a fazer uma base aqui embaixo e atacar minha casa, ele quer guerra. E ele vai ter. Bom, ele tem aqui vários pedregulhos de ardósia que é exatamente o bloco que eu preciso. Vamos guardar nessa caixa chuca aqui, ó. Só que isso daqui não vai ser os suficiente, definitivamente, isso aqui é uma saída. Olha só, tem um túnel aqui na base secreta dele e tá levando para a base do house. Tem um barco aqui. Meu Deus do céu. A base do foca é, literalmente incrimina o house e mais coisas do foca que eu quero investigar e eu queria tentar confrontar ele. Vamos ver se ele aparece em algum momento enquanto a gente faz as nossas coisas. Enquanto isso, vamos buscar mais pedra dessa. Tá, e com isso a gente já tem o nosso primeiro objetivo concluído, que é conseguir muito pedregulho de ardósia. Agora vem o segundo. Agora que a gente já tem mais de uma churrei box de ardósia, tudo vai ficar bem mais fácil. A gente só precisa ir para o nosso bioma lá e começar a construir, a não ser pelo simples fato de olha quem tá ali é o foca tá todo mundo comentando que foi ele que estragou minha casa e eu vou confrontar ele e vai ser agora. Eu não vou perder essa oportunidade Tô aqui na mão. Vamos até lá e colocar o escudo. E aí, Foca? E aí? Que isso? Por que você destruiu minha casa? Por que você destruiu minha casa? Peraí, aí, peraí, que, que, que história é essa de destruir casa? De onde tá tirando isso? Tá louco, LG? Tá todo mundo falando que não, você é quer destruir minha casa. Assume! Vai, vai, Por que você fez não, isso? Como assim? Como assim? Quem, quem foca! Tá falando ou você a... tô todo falando... mundo comentando! Ou você assume o que tu fez, ou eu vou acabar com você! E sai daqui! Se tu fizer isso de novo, vai ter volta e tu nunca vai me pegar! Sai! Volta sai. aqui, foca! Eu vou acabar com você não. agora! Ele correu! Peraí, cadê minha letra? Cadê minha letra? Ah, ele tá pega. pega, Mano, tem alguém tirando o flash em mim junto? vocês viram o foca fugiu, mas se não aparecer de novo, a gente vai resolver isso. Mas depois da sonequinha e agora entra a segunda parte do nosso plano. Eu vou chamar ela de marcação meu plano agora é marcar toda a área que a gente vai fazer o nosso bioma customizado quando você tem um tipo de projeto como esse no Minecraft você tem uma organização é uma das coisas mais importantes não é não senhor sapo e eu percebi na metade do caminho que eu tava pegando a Ardose com um toque suave daí em vez de vir é pedregulho de dose é normal mas tá tudo certo dá pra usar também eu tava pensando em no futuro fazer um vulcão ali então eu acho que eu vou marcar tipo de lá pra cá pra gente tipo, ter uma noção do espaço sabe a marcação ficou pronta e eu achei legal quero fazer até um vulcão ali depois como eu falei o meu o plano é reaproveitar esses lagos naturais que tem aqui já para a gente criar outros lagos assim não ficando artificial e ficando legal também. Ok, imagina um lagozão aqui que da hora. Bom, antes então da gente começar a demarcar o bioma aqui, eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer ir atrás de blocos de slime, concreto verde e vidro ou só vidro. Vamos fazer só vidro? Eu quero, eu quero fazer um teste. O vidro vai ser a, a base do lago para parecer um lago mais radioativo, sabe? Porém, eu quero testar uma técnica de builders que eu vi na internet. A parte boa é que ir e voltar do bioma agora é muito fácil, já que a gente tem esse túnel ultra rápido que a gente fez no vídeo anterior. Pronto, aqui ó, já separei todos os itens aqui dropando no chão para fazer os vidros verde e limão. Deu mais do que eu esperava. Ah, vou jogar as madeira fora, né? Acho que não vou precisar. Tá ótimo. Ah, eu também peguei um cimento que eu já tinha aqui. Eu acho que a melhor forma de mostrar o que eu quero fazer é fazendo aqui. Então eu vou mostrar para vocês. É assim, olha. Vamos imaginar que tem aqui um vidro verde limão. Se eu pular um bloco, então não nesse aqui, mas nesse e fazer outra camada de vidro, ele já vai ficar um pouquinho esfumaçado. Olha a diferença olhando aqui, olhando aqui. Se eu fizer isso mais uma vez, ele já vai ficar mais. Tanto que o vidro no meio parece que nem existe. né? Agora temos quatro camadas. Olha o quanto já mudou do primeiro para esse aí ah, se coloca vidro em toda a camada não funciona. Tá por exemplo, ó, tá assim. Agora tá assim. É como se essa camada nem contasse. O único problema ou desvantagem desse método aqui de construção é que ele dá lag, mas tudo bem. Olha só com cinco camadas como que fica mais legal. E se a gente vier aqui nessa última camada e espalhar os concretinhos aqui os podem concreto e vir olhar daqui de cima. Olha só o efeito que dá. Mano, agora imagina Nossa, que vai ficar muito doido. Eu quero fazer este efeito lá nos lagos. Fato curioso é que eu estou extremamente arrependido, porque para quem não sabe, vidro é o único bloco que não existe ferramenta apropriada para quebrar no Minecraft. Então não tem como deixar mais rápido esse processo. Mas a parte boa é que eu pude explicar para vocês. Agora se me dão licença. Tá bom, já estamos aqui no bioma e eu não vou fazer Aqueles fundos de lago, não. Eu vou fazer o seguinte: já que todas as paredes vão ser de pedregulho de ardósia, essas partes assim, olha, eu já vou colocando, sabe? Essa daqui vai ser a primeira poça que a gente vai fazer. Pronto. A área já tá marcada pro teste. Agora a gente só tem que cavar tudo. Eu acho que cinco camadas de vidro tá bom. Então, uma, duas, três, quatro, cinco e aquecimento. cimento. Pô, e parece doideira, mas eu tô achando que isso aqui vai ser mais fácil e divertido do que parece. Bom, e agora esses itens que a gente não vai utilizar, né? Tadinho deles, né? Novamente, vamos jogar fora alguns itenzinhos assim quase nada. Olha, já está funcionando. Nossa, pior que eu estou muito animado para ver o resultado desses aqui. Ó! Oh, nossa, ficou daorão, hein? Aqui de noite deve ficar muito doido. Vamos espalhar um pouco de aqui só por esse chão aqui, só para a gente ver como que vai ficar. gente tá de noite estou aqui no ambiente de testes para a gente ver como que vai ficar tudo a gente vai estar tá passando por aqui vai falar olha o que, que é isso aqui ele vai olhar para baixo caraca mano ficou bom ficou bom ficou bom agora imagina quando for um bioma completo disso e quando tiver mais decoração no chão nossa vai ficar bom demais eu, eu amei tá vamos espalhar então isso aqui pelo bioma todo olha tem um cachorro bravo aqui atacando o esqueleto quem vai ganhar essa batalha tadinho da vaca vai cachorro e mandou bem tá, aqui para seus osso de presente e domestiquei ele tarde, seja, seja livre, tá bom? Caraca, doideira, né? Bom, agora que a gente já tem então basicamente um teste de como vai ficar o nosso chão, eu acho que a gente pode seguir para a próxima parte do nosso trabalho. Guardar tudo isso daqui e pegar só esse tipo aqui. Que agora eu vou espalhar dose a por tudo aqui. Eu vou tentar mais ou menos seguir o padrão aqui do chão das coisas para ficar um pouquinho mais orgânico. Então tipo aqui eu vou descer tudo blá, blá, blá, blá, blá, blá e por assim vai. Então vamos de time lapse. olha, digamos que tá ficando muito legal. Eu terminei de espalhar basicamente pedregulho de herdósia por toda a área que eu planejo fazer as coisas. Agora, o próximo passo é a gente espalhar os lagos. No caso, os lagos são esses daqui, tá? E eu tenho certeza que esse bioma vai ficar muito legal. Obviamente, tem muitas outras coisas que, que tem que fazer ainda, como estradas, decorações. É uma possível vila, quem sabe? Uma estrutura, né? T Todo bioma praticamente tem uma estrutura. Querendo ou não, aqui era um pântano, então pode ter uma casa de bruxa, por exemplo. E o vulcão. O vulcão é muito importante. Mas acredito que agora o foco principal seja a gente espalhar esses vidros aqui. Esse daqui é todos os vidros que eu tenho. Eu espero muito que seja o suficiente. Ainda mais com esse lago gigantesco que tem aqui. Na real, se vocês pararem para olhar essa parte aqui toda é lago. Meu Deus, vai dar muito trabalho. Bom, vamos ver como que fica, né? Eu acho que vai ficar bom. Bom dia, gente. Se passou já dois ou três dias que a gente iniciou esse projeto aqui e agora ele está ficando praticamente pronto, eu diria. Olha só que da hora está os lagos, mano. Olha isso. Todos eles parecem um negócio tipo surreal, sabe? Deixa eu mostrar aqui de cima, mano. Ficou muito doido, olha isso. Como será que fica com o mod das sombras? Eu quero, eu quero ver. Pronto, estou com o mod das sombras aqui. Uou, é tudo muito brilhante. Hum, o vidro aqui eu não achei tão legal, não. Tipo, eu não consigo ver o fim dele, mas não fica tão legal assim. Eu, eu vou esperar ficar de noite para a gente ver se fica mais legal. Tá de noite. Bonitão, acho que o monte das sombras não agregou tanto, não, honestamente. V vamos dormir que a gente ganha mais. Mas que eu fico gatão à luz do luar, eu fico, em Ó. Oh. Uh. Minha cama explodiu. Depois eu vou ter que arrumar outra cama, né? Fazer o quê? Mas de qualquer forma, o bioma já está pronto, sim. E tá muito bom por sinal. Agora falta o seguinte: espalhar mini decorações, como lava, cas mini cascatas com ela. Quem sabe algumas suas. Quer saber? Eu vou fazer isso, eu gostei da ideia. E pronto. Depois de um bom tempo, eu comecei a testar coisas novas aqui. Opa! Opa, quase que vi um problema aqui. Calma aí. E aqui também. Pronto. É que assim, o meu plano era fazer aqui tudo bonitinho assim. Olha, com as gramas estragadas. Mas se eu deixar dirt aqui, vai espalhar grama. Deixa eu arrumar isso já dos outros lados. Espera aí. Bom, deixa eu mostrar para vocês as coisas que eu mudei aqui. Primeiro de tudo, eu, como vocês podem ver, eu fiz esse caminho aqui, espalhei algumas abóboras para no futuro fazer uma plantação aqui, a casa de bruxa um... e etc. Fiz aqui ó, um lago todo macabro aqui desse bioma novo de Halloween e também coloquei uma poça de, de fogo, de magma aqui. Olha que da hora. Tem bastante concreto, tem aquela pedra do bastião, tem um rolo do bioma de coral, tem fogo, tem tudo que era legal. Eu até testei colocar lava aqui embaixo, mas eu acho que não agregou tanto. Ah, eu estou tendo que usar uma cama normal, já que não deu tempo de fazer uma cama nova. Mas bom, por agora o bioma já tá assim. Agora imagina com o vulcão e com as outras coisas. Mano, eu tô muito animado a ah, gente seguinte. Eu decidi fazer mais umas mudanças. Tem muita coisa que eu quero fazer e eu ia finalizar o vídeo já, mas eu achei que precisava de mais algum tchan. Então eu fiz árvores, obviamente não árvores qualquer e sim árvore já mortas sem folha. Olha como isso já agregou ao cenário. Eu vou fazer muitos outros tipos de plantações e coisas assim para ficar muito doido e eu também testei mais uma coisa que é o seguinte, como vocês podem ver, essa parte aqui tá mais baixa. Eu desci o nível do pó de congresso nessa aqui e coloquei iluminação. E eu gostei, foi uma sugestão do editor, eu gostei. Eu vou refazer em tudo depois pra ficar mais bonito. Porque imagina aqui quando aqui emite luz lá no final. Vai ficar doido, mas agora sim. Beijo vocês, amanhã.